Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial vou mostrar como fazer um saquinho de sarapilheira, ecológico, reutilizável é e amigo do ambiente. É ideal para transportar frutas, legumes e também arroz, feijão, grão bico, entre outros. Além de ser respirável, não deixa passar os alimentos para fora do tecido. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos ao passo a passo? Eu vou fazer o um saquinho com tecido sarapilheira. Normalmente encontra-se este aqui, mas eu vou fazer em cor verde, que também é sarapilheira. E as medidas necessárias são 30 de altura e 60 de comprimento. Fio à vossa escolha. Alfinete bebê. 4 miçangas, isto é opcional. Alfinetes. Tesoura. Máquina de costura, depois de cortar a medida, como isto tem tendência a para, mesmo queimando com o isqueiro não dá, que eu já fiz o teste, vou à máquina de costura e vou fazer um zig zag em toda a volta do tecido, por isso eu vou fazer o zig -zag. Já passei o zigue-zague em toda a volta do tecido para ser mais fácil de trabalhar. De seguida vou dobrar direito com direito, estando a abertura para cima. E vou alfinetar só a parte de cima. E agora daqui para aqui e daqui para aqui vou medir 6 cm e marcar com o um alfinete. 6 cm e mais 6 cm. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui, aqui e daqui, aqui, rematando o início e fim com a largura do calcador de máquina. Em relação à máquina de costura, vocês têm que aumentar o ponto tem que ser no 4 eu vou novamente à máquina de costura e vou cozer daqui onde iniciei anteriormente, daqui até aqui, fazendo um zig-zag. Isto é opcional, se vocês quiserem. E vou fazer também deste lado, daqui onde iniciei anteriormente, até aqui com um zig-zag. Agora vou abrir o saco. Vou à máquina de costura e vou reforçar aqui nesta parte para ter mais segurança por causa do fio, puxar várias vezes aqui e aqui. Eu vou cozer já, fiz aqui a costurinha deste lado e deste lado, vou esta parte de cima e vou dobrar um cm para dentro e vou alfinetar aqui também, dobrar um centímetro e alfinetar. Deste lado vou fazer igual. Um centímetro e alfinetar. E aqui também. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui, rematando início e fim, ambos os lados deste lado, deste lado, deste e deste. Eu vou cozer, já cozi. A parte de cima eu vou dobrar um centímetro Dobrar novamente até esta parte aqui que está aberta. E vou alfinetar. Deste lado vou fazer igual. Dobro aqui um pouquinho, mais ou menos um centímetro. E dobro novamente até o início daquela costura que fizemos anteriormente. Vinco com a mão. Continuo a fazer agora a dobrinha do mais ou menos um centímetro. E vou alfinetando. Aqui igual. E agora eu vou ao outro lado e vou fazer também. Dobro um centímetro. E vou dobrar novamente até a parte de baixo. Dobro um centímetro. E novamente até a abertura. E agora vou dobrar o resto. Vou à máquina de costura e eu vou costurar daqui até aqui, rematando início e fim. E vou também cozer deste lado daqui até aqui, rematando início e fim. Eu vou cozer. Depois de cozer... Vou virar o saco para cima, a parte que está aberta fica para baixo e vou fazer aqui as caixinhas de leite. Eu vou colocar aqui o um cartãozinho com 3 centímetros de costura, encostado deste lado e deste lado de costura e vou riscar aqui com o lápis, de um lado e do outro, assim. Agora vou fazer também deste lado, 3 centímetros. E agora vou repetir deste lado também. Vou abrir, vou alfinetar, este também, vou abrir. Vou à máquina de costura, vou cozer daqui a aqui, rematando início e fim, e daqui a aqui também rematando início e fim. Depois de cozer, vou cortar, não muito rente, mais ou menos um centímetro. Agora vou à máquina de costura, eu vou fazer aqui um zig-zag, e aqui também. Já cozi ambos os lados, zig -zag. Agora vou virar pelo direito. E agora é só meter o fio com o alfinete bebê. Vou dobrar o fio e enfio de um lado. Chegando aqui, vou entrar também neste. Comecei aqui e vou terminar onde comecei. Paco para aqui, vou deixar 10 cm e vou cortar. Vou soltar aqui um nó para não sair do sítio. E agora vou enfiar do outro lado. Vou entrar por este lado e vou sair deste lado 10 cm e agora vou colocar aqui as miçangas. Isto é opcional. Convém queimar para não desfiapar, dou novamente aqui outro nó. Vou fazer igual a este lado. É só puxar, o sequinho está finalizado, segura-se em pé devido aqui à caixinha de leite. Tenho aqui outro e é de 35 por 60. Quando forem às compras, podem levar o saquinho, comprar frutinha, arroz ou feijão, porque este tecido não deixa passar. Como viram, é muito fácil de fazer espero que tenha gostado. E não se esqueça de clicar em gosto e partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!